Revista Vértice, CREA Minas. O CREA Minas recebe até o dia 30 de novembro artigos científicos para a nova edição da revista Vértice Técnica. O tema é livre, mas os artigos devem estar relacionados à engenharia, à agronomia ou às geossciências. Cada artigo deve ter no máximo cinco autores, que podem ser profissionais do sistema Confea-CREA. Adimplentes na data de publicação, profissionais de outras áreas que tenham contribuições relevantes para as áreas de engenharia, agronomia ou geociências e estudantes, desde que orientados por um profissional do sistema. As diretrizes foram divididas nos tópicos introdução, ética e legalidade, estrutura do artigo e layout da página, considerações sobre direitos autorais e instruções de como enviar a proposta. As regras para submissão estão disponíveis na aba Publicações, no site do CREA Minas. Os artigos devem ser enviados para o e-mail verticecrea mgorgbr